tudo bem com vocês eu espero muito que sim tá bom hoje vamos fazer a pedidos aquele pessoal do canal depois que eu fiz o vídeo dos sapinhos com vaso é uma namoradeira segurando o vaso ok então vamos precisar desse recipiente aqui ó de amaciante esse vidro aqui que você tem em casa tá bom eu não vou dar as medidas cada um vai fazer do tamanho que tiver aí na sua casa ok aqui também vamos usar isopor um pedaço de isopor tem até alguns cortados aqui já Tá bom? Então vamos começar a montar aqui, ó, os braços aqui. Vou pegar um pedaço colocar aqui e o outro aqui, ok? Com essa fita crepe, ó, eu vou só envolver aqui um lado. Vou então ficar assim, ó, ok? Aí agora para fazer essa parte do ombro, nós vamos fazer aqui, ó. essa cortadinha aqui, ó. Do lado. E do outro também. Ficar assim. Tá bom? Aí na cabeça eu peguei essa caneta aqui ó e fiz um, um círculo não um oval aqui tá bom então eu vou recortar todo esse daqui e vou passar para esse, esse, esse isopor também para formar a cabeça ok ó pessoal com essas duas partes cortadas aqui eu vou fazer isso ó. começar a forma tá certo Ó, pessoal, já modelamos aqui o isopor de forma de cabeça. Aí pegamos a fita crepe, ó. Só juntar as duas partes. Aí vamos reservar aqui. Nesse momento aqui eu tenho esse pedaço aqui, ó. de cano PVC. Vou colocar aqui, ó. Pra fazer mais ou menos a medida do pescoço. E vou prender com essa fita aqui. Pra colocar a cabeça. Então pessoal, com o pescoço aqui ó, vamos pegar a cabeça e colocar aqui, tá bom? E vamos prender novamente com fita. Ó pessoal, eu cortei aqui ó, duas bolinhas assim mais ou menos pra formar o seio da nossa namoradeira, tá bom? Aí eu vou aqui ó. Só prender. Fica assim. Tá bom? Põe esse arame aqui fino, ó. Nós vamos envolver todo. Tudo isso aqui, ó. Pronto, é basicamente isso aqui, tá bom? Agora eu vou pegar os tecidos para a gente começar a envolver nossa peça. Ó pessoal, isso aqui é a de cimento, só cimento e água, certo? E agora vamos envolver esses pedacinhos aqui ó, de tecido. Só fica assim, aí vamos agora fazer. Envolver esse vasinho aqui. Foi de uma garrafa de amaciante, tá bom? Vou então, envolver aqui, colocar assim, ó. Pra gente ter mais ou menos noção. Onde a gente vai fazer os bracinhos dela, ó. Pessoal, o um pedaço de tira aqui, ó. Só fazer isso aqui pra dar um preenchimento, tá bom? No braço aqui da namoradeira. mesma coisa que eu vou fazer desse lado, tá bom? Pronto, pessoal. Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra para a gente começar a modelar, tá bom? Pessoal, secou aqui, certo? Nossa moradeira. É, e aqui fizemos, ó, uma massa para modelar uma, que já está aqui no canal, mas ela está meia mole porque vamos dar só um preenchimento nela, tá bom? Aí vamos só umedecer toda a peça pra a gente começar a modelar. Pessoal, aqui eu fiz umas tirinhas, ó. Só pra gente começar a fazer aqui um preenchimento aqui nos, nos dedos. Na mãozinha aqui da, da boneca, tá bom? Ó oh, pessoal, fica mais ou menos assim Mas eu vou dar uma ajeitada ainda Quando for aqui amolecendo Endurecendo mais a massa, certo? E vou modelando aqui Devagarzinho, com paciência Que artesanato é isso, é paciência Tá bom? Aí agora vamos esperar até amanhã Vou fazer essa mesma Esses mesmos dedinhos aqui do outro lado Aí a gente Volta amanhã quando ela... Ó oh, pessoal, deu uma secada aqui, certo? Agora vamos começar a modelar com essa mesma massa que já tem aqui no canal, que é um adecimento para uma de areia, tá bom? Vou deixar no card na descrição desse vídeo também a receita dela, pra vocês lá quando terminar o vídeo assistindo, vamos umedecer ela todinha. Ó, pessoal, aqui eu peguei um tecido, ó, fino, envolvi aqui na caldinha de cimento, vamos fazer assim, ó, dobra aqui e aqui, deixando, ó, mais ou menos lisinho, pra gente colocar aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, tá bom? Ó pessoal, agora vamos fazer Já colocamos aqui, ó a parte da blusinha Agora nós vamos fazer um turbante pra ela Tá bom? Essa parte dos dedos aqui Nós fizemos como tava fazendo preenchimento Já tá bom assim, não vou mais mexer E eu peguei aqui uma tira grande, ó De tecido e no cimento E vou só fazer o turbante dela Muito fácil Então, pessoal, ficou assim, tá bom? Agora vamos aguardar essa peça secar por 24 horas Enquanto isso, eu vou alisando por aqui Dando os acabamentos mesmo, assim, ó Tá bom? E vamos esperar por 24 horas a peça secar na sombra Pra gente lixar e pintar Ó, então, pessoal, como foi é que ficou aqui A modelagem, certo? Cada um modela da forma que quer E é isso aí Aí eu fiz essa... Nós que aqui, ó Só com rejunte Rejunte e água Vai impermeabilizar toda essa peça Pra gente conseguir Com que ela fique Mais lisa possível, tá bom? Então vou fazer isso em toda a peça E só volto agora com ela é, Já pintada de branco Vou dar mais outra lixada de novo Tá bom? E volto só pra gente pintar Ó pessoal, agora vamos pintar, tá bom? Vamos usar essa tinta aqui, ó PVA, mas vocês podem estar pintando com tinta para tecido, qualquer uma, outra tinta aí, então as coisas que eu vou usar são essas aqui ó, tinta artesanato, e vocês vão me acompanhando aqui, eu vou pintar a pele logo de marrom, esse marrom aqui ó, tá bom? Então pessoal, olha só como ficou a nossa namoradeira, espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse passo a passo E quero dar algumas explicações a vocês Na boca dela aqui a maquiagem eu coloquei glitter para maquiagem mesmo Essas bijuterias eu fui encontrando aqui e colando com cola universal E vocês podem estar usando qualquer um outro tipo de bijuteria também, qualquer uma outra cola para poder colar os acessórios finalizei tudo com o verniz em spray tá bom então era isso mesmo que eu queria falar e agradecer aos 30 mil inscritos e que venha muito mais pessoal e para quem já gostou aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações você ser avisado deixa um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para poder estar tá ajudando outras pessoas também que gostam desse artesanato tá bom comenta lá embaixo que se vocês gostaram e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço e que Deus possa abençoar a todos poderosamente. Beijo!